Eu vou assim mesmo, viu, galera Quanto mais tu bate, mais você vai curar Tem isso, né, mano, tem um ataque speed e a cura do W Quanto mais low, mais ataque speed também Pô, agora vocês me deixaram na dúvida, hein, mano Acho que eu vou assim mesmo, galera Vou assim mesmo, chamando um invadezinho nível 1 Se os caras quiserem acompanhar, vambora Como que é isso, né Já estou fumando maconha na federal? Entrou pra faculdade, é isso, paizão Fumaconha. maconha, fu, fu nossa, pra que esse flash? O cara tá no Facebook, meu príncipe. Ué? Ó, não tá lá no Red ainda o Viego, hein, mano. Ele pode fazer três campos bot gankar ou ele só faz o full clear mesmo, né? Ou melhor dizendo, será que eu tento invadir esse Viego, galera, sabendo que eu tenho informação da saída dele inteira ali, mano? Eu tenho pressão midi, tá ligado? Galera, tô achando que eu vou fazer o um negócio aqui, velho. Tô achando que eu vou fazer esse negócio aqui que eu tô pensando, mano. Ó, pressão nós temos, tá ligado? achando que ele vai dar a volta, tá ligado? Beleza, beleza. Tá bom isso aqui? Ficou bom então, né? Assim já tá bom. Ó, o foda é que eu acabei de gastar meu cooldown inteiro pra formar essa jungle, mano. Se o VH aparecer aqui, eu não ganho dele, velho. E eu vou esmaitar esse campo porque ele pode pagar de safado. E tá ali me olhando, ó. Então, um, dois e... Toma. Beleza, o que que deu pra fazer? Roubamos dois campos dele, botamos ele pra correr. Ele não pegou nem os pequenininhos. Eu posso fazer a de cima e a de baixo. Ia tentar ir mid ali, mas ficou meio estranho pra ir Se o Jacks der é TP top, eu vou top, mano Vai pra baixo e Aronguejo. Tô tentando levar o Aronguejo pra baixo e ele não vai, mano Aí, ó, para ganhar tempo aqui Será que já deu tempo dele chegar no meu head, mano? ter seria interessante ele sair vivo O Ziggs tá querendo cover Ó, ele pegou meu head, hein, mano Safado, hein, velho Ele tem 16 de farm, ele não pegou Aronguejo ainda Caralho, ele foi mid! Será que ele frachou? Meu Deus, tô me sentindo uma barata tonta, mas não tá ruim não, mano, ficar sendo essa barata tonta. Eu tenho mais time que ele anyway, tá ligado? Ele tem 16, eu tenho 24, então tá suave. Ó, eu tô ganhando em dois campos ainda, tá ligado? Eu posso fazer isso aqui, bot? Eu vou smitar pra ir bot logo, mano. Ó, a MF tem flash, será, mano? Vai, Trashão, faz a play para ir. Eu podia deixar deixado kill aqui, aqui, hein, mano Mas tá tudo bem, ó, pink aqui eu não vou tirar, não Mano, eu acho que eu dar B Seria muito inteligente, galera, porque Eu poderia pegar isso, tá ligado? E eu vou fazer esse golem nada a ver Nossa, era só ter dado B, bota fé, acabei de reconhecer Um erro meu, mano, se eu desse B Eu ia ter mais item pra clinar de cima pra baixo Eu clinava de cima pra baixo e fazia E fazia dragão, tá ligado? Só que agora eu vou ter que fazer um path meio estranho, mano Eu vou fazer esse golem, dar B O meu head eu não tenho, então eu vou dar B Aí eu vou fazer sapo, lobo Galinha, aí meu PS vai ficar estranho Tá ligado? O Golem vai nascer de uma maneira Estranha, mano Free Torre, hein, mano? Posso escolher até a lane Galera, se eu quero dar vantagem pro 7 Se eu quero dar vantagem pro Ziggs Pra Caitlyn, dá até pra escolher, mano Eu vou tacar aqui mesmo porque eu quero pegar T2, tá ligado? Então nós usamos aqui, leva uma Leva outra. E Leona, tô te vendo Hein, mano? Bom, já tirei os ossos revestidos Dela, hein, mano Deve ter o Ard aqui Qual é, Thresham? Malta, tá aqui, paizão Ó, tem golem pra fazer Tem T2 pra levar Ou nós vai ter que ultar e matar os caras aqui, mano E pelo visto vai ter que ser essa, essa última opção, né Vou cabecear esse aqui primeiro, mano eu Prefiro torre Ó, a botinha chegou agora, ó galera 10 e 30 Deu o máximo de dano, agora é com 7, mano Perfeito Estamos juntos é nós, sim. Eu tenho sempre um amigo para não me sentir sozinho. Sempre tô online, nem sempre assistindo, mas sempre ouvindo e de... fugindo. De... Ah, e deu um meu masso de dano. Mano, eu não usei modrenário. Será que é a hora, mano? nós acho que eu usei, né? Você ficou não me é usar. Mal paguei de louca ali, né mano. Achei que ia dar tempo de matar a MF junto, mas pelo menos ela morreu. Usou, usei, né, mano? Só que eu acho que eu usei só na Leone, então eu curei pouquinho, né, mano? Eu tenho uma mania jogando de Olaf, assim, esses bonecos de Modernário. Eu tenho uma mania de usar o hemodrenário pra dar dano, mano. Mas eu acho que é bem melhor você guardar o Modernário pra... Quanto menos vida você tem, mais gente em volta, né, mano? Eu acho que essa é a melhor maneira. Valeu, RB, mano. Obrigadão pelo sub seja bem-vindo, meu lindo. Mano, o xerife roubou! Nossa, o Garobo na ult. Fui pagar de gatinho também, né, mano? Não querendo ir lá pra smitar, velho. Caralho, eles ganham o Gold Comeback. O olho tá aqui. Olha lá o olho. Nossa. Agora, o que, que eu faço sem você? Mais uma XP. Mais uma torre Comeback deles, hein, mano? Tem que tomar cuidado aqui. Uh... Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tudo tranquilo O Sheriff tava sem flash, tá ligado? Já ficou na minha mente, se ele aparecer na minha tela Fih, era vai flashzão na boca já Caralho, não sabia dessa, é, então Mas não é, não é qualquer champion, né, mano Tem que ser jungle, você tem que estar tá com O item da jungle, na real, né, o do smite, mano Aí se você pisar no rio cura Dentro da jungle, assim, ó, nesses pedaços, cura Agora lane, você não cura, mana Aqui no, no mid, não cura Nem no bot, tem que ser dentro da jungle ou no rio tá ligado? Startar aqui, hein sem medo de ser feliz Ó, oh, lanterna Ó, oh, primeira lanterna aqui Não foi torta dele <gasps> Nossa, onde que eu paguei esse aqui Foi parar lá e nos slip it over Meu Deus do céu Ih, leão. Making, por favor, faz a boa patrocina. Casamento, eu e Vieno, cerimonia agendada. Tu ansiosa mal. Posso esperar? Tu noiva, Marquinhos. Abençoa esse casal com uma cozinha. Mas mano, pensa nós fazer um casamento assim, na, na live, o Vieno. Já rolou? Será, galera? Casamento na Twitch. Aí, tipo, não vai ser numa igreja tal, aquelas coisas, de cerimônia, não. a nós faz um especial no Chrome no Chroma aqui, pensa. O Duco Cielo foi assim, mano. Obrigadão aí, o Cavasa também. Valeu pelos dois meses, filhão. Caralho, é mesmo, mano. Ô, oh, nem é falando, hein. Cadê o Kazé, mano? Manda essa pro Kazé lá. O Kazé chama nós pra, pra entrar lá no casamento, paizão. Pensa. Levando uma rosinha assim pra entregar as alianças, nem que seja, qualquer coisinha. Dá pra dar ali, mano. Pensa lá no casamento do Kazé, sabia... galera. Cara, mano, não vai fazer esse barão nunca, né, mano? Toda hora tem alguma coisinha aqui dentro. Dama de honra, olha lá. Ó o dragão novo, mano. Olha o cara conseguindo usar as skills dele. Lutei ainda não, hein, mano. Eu tô tranquilo. Não tem ainda não. Não tem ainda não. Nós temos ultimate ainda. Eu tô tranquilo. Ó, esse aqui é no predict, hein. Ah, não. mas joguei igual um pãozinho pra nada, mano. Fiquei assim, pagando de Nelson ali. Aninha mais uma vez soltando a braba não, aí, Viena. Acho que vai rolar assim, mesmo nesse esquema aí, viu? Então, mas só se você quiser...